O que que eu de capa? Caralho, eu tô fazendo fazendo capa Oi, gente, tudo bem, Se né? eu aqui nesse vídeo, é porque você tava procurando hack O que você tá procurando hack? O que você tá pensando procurando hack? Aí tá, você vai hack. 50 minutos depois, dá uns 800 mil você já tá procurando o Google. Como recuperar conta do Free Fire? Não! O que você tá procurando o hack? De Free Fire? O pessoal tem um. Caraca, cadê o tá pessoal que desmontando aqui? Você tá destruindo o jogo de outras pessoas. Você pessoal vai jogar pra distrair? Ele vai lá e cai o bonzão. Que a conta só vai durar 50 segundos e meia-noite já vai estar tá perguntando: Vamos se inscrever no canal do Jorge? se ah, você tá procurando um hack, é mais fácil você perder sua conta, se perder seus dados, perder tudo do seu celular. Quando você baixa um hack, você perde o um seu celular que. Funciona o hack. 10% de senso do. Meu, primeiro, nem deve estar tá procurando, você nem devia estar tá procurando hack. Ó, oh, eu vou deixar o download aí pra você seguir o Instagram. <sum>